Os Portões do Inferno. E vamos complementar com esse outro tarô. Aquário, em um segundo tudo pode mudar, principalmente em questão de sintonia, porque é como se houvessem dois portões dentro de você, do bom e do mal. Ora você abre uma porta e ora você abre a outra. E é como se você estivesse passando por um momento no qual perdeu a cabeça. Talvez alguém andou te cutucando, ou usou de más intenções. Te fazendo gastar energia em caminhos não favoráveis. E o momento mostra que o seu mundo pertence a você. Talvez alguém andou te cutucando, ou usou de más intenções. te fazendo gastar energia em caminhos não favoráveis. E o momento mostra que o seu mundo pertence a você. Você pode modificá-lo de acordo com a vibração que você quer se sintonizar. Se preciso for, dê um distanciamento para enxergar o cenário mais amplo. Hum, temos duas cartas de número 8 momento de mudança, de fazer algum movimento a seu favor, com foco e disciplina. Pode ser também que no meio desse agito você tenha que buscar novos conhecimentos, porque a justiça divina está atuando. E essa carta também traz o equilíbrio entre o bem e o mal. Verdades vindo à tona e resultados justos por uma visão maior de tudo. Mas é preciso que você faça a sua parte elevando a sua frequência. E valete de copas é uma carta mais leve, criativa e de boas notícias, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Thank <sniffs> you.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 Onde você está focando? Tá bom? Gratidão.